Capítulo 29 Socorro Fraterno Meu Deus, tire me deste sofrimento atroz, porque não suporto mais o inferno em que vivo. Acalme-se, minha irmã. Procure elevar o pensamento em prece. Não posso. Sequer tenho forças para orar. Então me acompanhe mentalmente na prece que Jesus nos ensinou. Vamos lá. Pai Nosso... Fim da rogativa, acompanhada em caráter mental por mim, o diálogo foi retomado. Seja bem-vindo em nome de Jesus, minha irmã. Isidoro, é você? Não, meu nome é Joaquim. Estamos neste local de trabalho abençoado pela graça do nosso Senhor e Mestre. Meu corpo... não sinto meu corpo... Momentaneamente você manterá essa impressão, por estar utilizando a intermediação de um de nossos companheiros médiums, que se disponibiliza passivamente para que possamos interagir. Onde estou exatamente? Retornei para o hospital? Ainda não. Apesar de ser uma casa socorrista, você está num centro espírita. Mentores, amigos trouxeram-na para que tanto você como nosso irmão possam receber uma assistência emergencial. No teu caso, exatamente, as emanações fluídicas de princípio vital que estão sendo cedidas pelos trabalhadores presentes, aliadas àquelas dos nossos mentores espirituais, irão aliviá-la um pouco do desconforto. Não mereço. Sou uma criminosa, quanto mais... Não somente responsável pela minha desdita, mas também pela do Valdemar, o qual estimulei diretamente ao suicídio. Sou uma homicida com dupla responsabilidade, porque carrego adicionalmente a pecha de suicida. Agora entendo que estou condenada a sofrer pela eternidade? Absolutamente, minha irmã. Ninguém está condenado eternamente uma vez que nas leis do Altíssimo o amor impera acima de todas as circunstâncias, oferecendo-nos mais oportunidades de reavaliação e resgate à medida que nos conscientizemos dos nossos equívocos. Busquemos Jesus, que é o educador de nossas almas, e Ele aliviará nossas dores mais profundas, conforme Seus próprios ensinamentos superiores,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 uma vez que sou uma condenada diante da sociedade de Deus? Ninguém que se compromete com Jesus é louco, porque somos todos em verdade irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai de amor. Sua assistência ocorre sempre através do recurso oferecido pelo nosso próximo. Procure elevar-se através de pensamentos otimistas visando ao futuro, porque a culpa nos aprisiona o passado, impedindo-nos que avancemos em nosso processo evolutivo. Se erramos, minha irmã, novas chances de refazimento nos serão ofertadas para que solidifiquemos o potencial divino que faz parte inerente da nossa natureza. Um dia estaremos a par com as mentes que amam incondicionalmente. Abra o teu coração confiando, e permita que Jesus faça morada nele, para que, dessa maneira, você siga os novos roteiros que serão oferecidos a você junto aos irmãos que estão presentes e cuja dedicação foi responsável por trazê-la até o nosso serviço assistencial. Quem? Não vejo quem quer que seja que possa ter me auxiliado. Mantenha-se serena. E procure fixar melhor o olhar. — Vejo. Meu Deus, é o Isidoro que veio me buscar. Ele está com... Sim, é ela, a doutora Roberta. — Percebeu, minha irmã, como todos te amam. Agora vá com eles, porque o futuro de regeneração te aguarda. — Ai, não sei. e Tenho medo. Sinto um profundo torpor.